Muita gente perguntou para nós, por que uma CPI? Por que uma comissão parlamentar de inquérito? Muitos gestores públicos, figuras públicas dessa cidade, falaram para a imprensa que a CPI não é o instrumento correto, tentando esvaziar a CPI atacar a comissão parlamentar de inquérito o fato é que hoje as mulheres não se sentem seguras nem nas suas casas com seus companheiros namorados e maridos e não se sentem seguras na rua no espaço público no transporte público porque podem ser vítimas de violência a gente sabe que a cpi não vai trazer todas as soluções e que não é uma solução rápida porque o feminicídio ele é consequência de um debate estrutural do machismo na sociedade um machismo que objetifica o corpo das mulheres um machismo que que não dá voz e vez, que naturaliza a violência contra as mulheres brasileiras. e Desde 2016, já foram 140 feminicídios no Distrito Federal, desde o início da legislação. Um percentual muito grande dos casos de feminicídio, eles não são notificados como violência contra a mulher antes. Mas, essas mesmas mulheres são atendidas em diversas políticas públicas. E a gente precisa compreender esse processo de identificação da violência, para que possa chegar às autoridades e elas fazerem entregas, encaminhamentos objetivos. Nós precisamos Precisamos fazer um grande pacto com a sociedade civil, os movimentos sociais, as intelectuais que refletem sobre esse tema, a Procuradoria Especial da Mulher, que tem que ser parte permanente também da identificação desses casos do trabalho da CPI, para que o Distrito Federal possa trabalhar no sentido de enfrentar esse fenômeno, e garantir as condições de proteção às mulheres. A nossa luta é para que as mulheres não morram mais como tem morrido hoje no Distrito Federal e nós trabalharemos nessa CPI para que a gente possa construir as condições nas políticas públicas para que as mulheres possam ser protegidas no âmbito do Distrito Federal. Trabalhando em parceria com o Ministério Público, o Sistema de Justiça e também o Governo do Distrito Federal. CPI tem que ser algo, e um instrumento independente. Independente de governo, independente do Sistema de Justiça, para cumprir um papel de fiscalização, atuando para reforçar as políticas públicas. Agradeço a nomeação como relator, essa relatoria que de forma mesmo não regimental compartilho como correlatora também com a deputada Arlete Sampaio, a quem respeito muito.